pronto esse é o ponto que eu quero essa massa ela ficou com essas pintinhas porque eu usei para temperar a páprica e essa páprica é temperada com cebola salsinha alho folhas de louro aqui bem tá uns pedacinhos de alho ó, que até rasgou a massa mas dá para aproveitar bastante a massa e dá um sabor espetacular na massa agora é o seguinte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 aqui ó eu vou enrolar a massa e dessa maneira eu posso guardar ela na geladeira, vai durar até 7 dias e você pode consumir e fazer seu pastel na hora que você quiser. Aqui, simples assim. Ficou essa borda aqui, porque eu né, usei o um plástico maior que a massa, mas é só cortar. Como eu não vou guardar, eu vou usar agora. Então, eu abro a massa de novo. Tiro. E agora é o seguinte. Aqui você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer o pastel quadrado ou pastel redondo, usando qualquer é redondo, o tamanho que você preferir Eu vou usar esse daqui Então aqui vai dar mais ou menos Três pastéis Quer ver? Um, dois, três um. E vai dar um pastelzinho grande, tá? Que aqui acho que tem mais ou menos 15 centímetros não se preocupe que esses retrasos você dá para reaproveitar tá e fazer mais pastel dá para você aproveitar até umas três vezes depois ela fica ressecada e já não serve mais prontinho 3 massinha de pastel a fininha bonita uma cor também bonita e o sabor nem nem se fala né que está temperada e para rechear, vou usar o espinafre com ricota. Vou usar bastante. E para você que está a primeira vez no canal curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like aí, que ajuda muita gente aqui, tá bom? E quem quiser me acompanhar no Instagram também, pode acompanhar, é só, eu vou passar aí pra vocês aí o Instagram, que é @chefmassa massa, que é massa chefe de trás pra frente. Eu tô começando agora lá no Instagram, então, conto com o apoio de vocês. Pronto, três pastelzinhos redondos.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 Aqui outro pastel quadrado E agora esse pastel Vou fechar com a carretilha A carretilha é legal ter em casa Ou ter no seu, na sua loja Na sua empresa, na sua fabriqueta Porque ela ajuda a costurar a massa Além de dar esse bordado bonito Ela ajuda a costurar Costurar a massa todinha tá É aqui a câmera Estou apontando para o lado errado Está <risos> vendo aqui? Fico bonito, né? Então, minha gente, eu vou acabar de fazer isso aqui e eu volto com vocês para a gente fritar o pastel para ver como é que ficou. Tá bom? Até mais! Então, vamos lá. Agora, com o óleo bem quente, a gente vai fritar os pastéis. Para saber se o óleo está quente, você pode colocar a mão aqui durante 10 segundos, se você não aguentar, porque ele está quente. Ou colocar um palito de fósforo, quando ele acender, ele está no ponto. virar E o outro lado e pronto ficou bonito né então pessoal eu vou fritar o restante aqui e já volto com vocês